Nesta sequência de seis vídeos, saberemos tudo sobre o jejum prolongado de cinco dias, só ingerindo água e café sem açúcar. Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilíbrio Mundo Fitness. Olá, estamos iniciando essa semana o projeto Coisas de Maluco. Excluir a alimentação por isso que eu falo coisa de maluco. Apesar de eu ter lido bastante, de eu ter estudado bastante, sei que tem um prêmio Nobel em cima desse, desse tópico, mas é, pra mim, eu, sou, eu quero ver para crer, né? Então essa semana estarei fazendo esse, <risos> esse projeto, executando esse projeto, então só bebendo água, e aí dia a dia eu vou passando para você todos os dados do que está acontecendo, é, mas principalmente a, a questão psicológica, Se eu tô, é, como que eu tô reagindo em termos é, paciência, fome, sono, disposição, tudo isso daí, tá? Então esse é o maior objetivo, é claro, como eu tô há algum tempo sem fazer nenhuma dieta, só tô comendo que nem, que nem um maluco, é, eu vou aproveitar para tentar perder um pouco de gordura e até... Então, eu, tento, eu vou tentar unir a, essa parte de ciência, vamos dizer assim, essa parte de pesquisa, com... Uh, tem uma questão ah, tem uma questão religiosa, tá? Sexta-feira é sexta-feira santa. Eu decidi fazer esse, esse jejum um pouco mais prolongado é, também por isso, tá? É, tem algumas coisas é, que estão acontecendo na minha vida e eu... E eu optei por fazer isso daí tá uma questão pessoal não vem ao caso aqui mas enfim então eu já uni o útil agradável mais uma, uma parte científica e quero trazer o relato bom a parte boa de tudo isso é que você tá acompanhando a parte ruim de tudo isso é que você está acompanhando então se eu fracassar <risos> o resultado vai estar aqui registrado é o que que eu vou estar tá usando eu vou estar tá usando a fita métrica é, é importante a fita métrica porque eu vou estar tá medindo, tirando as medidas principalmente da minha circunferência abdominal e também vou estar tá tirando uma, a, a medida do meu, do meu bíceps, praticamente, algumas medidas assim porque como eu não estarei comendo carboidratos e outras coisas, eu quero ver se é, tem algum tipo de influência em perder massa, medidas massa, tá? Então, a segunda coisa que eu vou usar é o medidor de índice glicêmico, ou seja, de açúcar que eu tenho no sangue. É, como foi visto nos outros vídeos, a principal fonte de energia do nosso organismo é o carboidrato, tá? E ele é, se transforma em glicose, que depois vai se transformar em glicogênio, que abastece o seu músculo, né? A gente viu isso nos outros vídeos. Porém, na ausência de, de carboidratos, proteínas e qualquer coisa, porque eu não vou estar comendo absolutamente nada, ah, o corpo deve fazer, é, deve obter essa energia do meu estoque de gordura que eu tenho no corpo. É, esse negócio de fazer, ah, eu vou fazer uma dieta para perder localizada num ponto ou no outro, isso daí não dá para fazer, tá? A não ser que você faça uma lipoaspiração, mas aí não é dieta, né? Para você tirar a gordura ali daquela região. o caso contrário, seu corpo vai pegar... Gordura de todas as partes, braço, rosto, eu, eu tenho o um rosto mais redondo, então assim, tem pessoas que quase não, não vê diferença quando elas estão com sobrepeso no rosto, elas vão ver no glúteo ou no braço uh, ou no peito, em algum outro lugar. Enfim, cada pessoa tem uma característica, eu, eu vou tirar foto, eu vou mostrar para vocês como estou agora, vocês vão ver que eu estou inchado, tô, tô, não tenho definição, Tá? Eu não sou competidor, não tomo nenhum tipo de, de anabolizante, essas coisas. A única coisa que eu tomo são suplementos e depois eu vou fazer uma sequência de suplemento, creatina, glutamina, BCAA, whey protein... É, vou treinar na medida do que eu conseguir, dando preferência a exercícios é, aeróbicos de baixa intensidade, tá? É, mas eu quero ver se eu consigo manter uma queima calórica pelo menos em torno de umas 3 mil calorias. Então, eu vou estar usando também o meu medidor cardíaco. É, eu já uso isso aqui pelo menos há uns dois anos. É, são coisa, algumas coisas interessantes que a gente consegue medir com isso daqui. Eu não vou ficar fazendo cálculo, dá para fazer, mas eu não vou ficar fazendo cálculo de quantas calorias eu estou é, gastando ao longo do dia. Então meu relógio já vai medindo. É, automaticamente, qualquer tipo de exercício que eu faça, então ele tem aqui algumas, algumas funções, como metragem, calorias, quantos passos eu dei, é, quantos andares eu subi, tá? Ele vai calculando tudo isso daí. Então é, é bem interessante. Meu batimento cardíaco momentâneo e, e, eu, e depois tem todos os gráficos, mas uma outra coisa bem legal é a parte de sono. Ele mede Quanto tempo eu fiquei no sono profundo, no sono mais próximo, né, de acordar, aquele sono leve, aquele sono intermediário, aquele sono mais profundo. É, depois eu faço um vídeo específico sobre isso, as fases do sono, a importância de cada fase, quanto que você deveria estar tá dormindo em cada fase. Mas não é o objetivo desse vídeo específico, não. eu tô pensando em comida, eu tô sonhando com comida e, e acordo com vontade de assaltar a geladeira esse aspecto do vídeo, tá? não é necessariamente a queima de gordura, não é necessariamente perder peso, é a questão mais comportamental, como que eu vou reagir a esse tipo de, de dieta, então esse é o objetivo principal, claro, vai ter a, o complemento periférico, por que, que eu tô falando que não é o objetivo principal? Porque na minha concepção, eu posso mudar com o tempo, não sei se isso vai acontecer, mas na minha concepção eu acho que você não precisa, a não ser que você tenha uma necessidade médica, eu acho que você não precisa fazer isso, tá? É... Eu tô fazendo por uma experiência, quero contribuir aqui com uma informação de qualidade, com detalhes, mas eu acredito que no dia a dia, no geral, não é necessário fazer isso. Acredito que uma dieta balanceada, distribuída nos horários certos, com alimentos certos, ele é muito mais saudável para o nosso organismo, tá? Mas, enfim, existem estudos que também mostram algumas, alguns pontos importantes dessa, dessa dieta, que, por exemplo, a... a... O próprio corpo começaria a comer as proteínas danificadas, velhas, ruins do seu corpo, então isso faz uma limpeza do seu organismo e tudo mais. E, e tem a questão religiosa também, como eu comentei com vocês, tá, isso aí está praticamente em todas as religiões, pelo menos as, as religiões que eu conheço, existe de alguma forma é, o jejum, tá. Então é isso, é, esse vídeo é só uma introdução, alguns pontos uh, adicionais, tenho 44 anos, 178 um, um metro e, setenta e oito. É, tô pesando 98.1 um. deixe os comentários eu sei que pessoas tem pessoas que podem concordar pessoas que podem discordar achar que eu sou maluco também acho diga-se de passagem tá fazendo isso mas é, tô fazendo isso é, é uma decisão minha Tô acompanha tenho acompanhamento médico Eu vou estar tá medindo tudo aqui direitinho Se eu perceber que mesmo em repouso O meu batimento cardíaco está mudando muito Eu vou direto para o médico Eu não vou medir pressão essas coisas Mas enfim, caso aconteça alguma, alguma coisa A minha esposa é da área da, área da saúde também Então assim, eu estou bem assessorado bem, bem monitorado, tá? Então não vá fazer uma coisa radical com o seu organismo Se você não tiver... É uma segurança mínima, de repente você vive num lugar um pouco mais afastado, tá sozinho, é, não tem facilidade de chegar ao médico, não fez o um exame, ou não sabe se você tem algum problema de saúde, e aí você de repente vai tentar fazer uma coisa por um bem e acaba prejudicando outras coisas. Então, é, a saúde em primeiro lugar, cabeça ali, centrada direitinho, tá? E esse canal é um canal para trazer informação, é um canal para ajudar as pessoas, é, eu sei que é impossível agradar gregos e troianos, é, aceito recomendações, sugestões, comentários, inclusive se tiver alguém que tenha uma percepção diferente disso que eu tô fazendo, esteja que tenha fundamento alguma coisa, podemos inclusive marcar de fazer um vídeo em conjunto pra gente colocar o contraponto desse, desse cenário que eu vou estar tá mostrando, tá? Mas, de novo, eu não acho que é... Eu, eu tenho certeza. Para mim, essa não é a melhor opção. Mas, no meu dia a dia, eu prefiro usar outras, outras abordagens. Mesmo quando eu precisar perder gordura... De novo, eu não sou competidor, então não tenho um objetivo... Ah, dezembro eu tenho que ficar com X ah, por, por cento de gordura, não. Mas, às vezes, eu quero fazer alguma coisa para mostrar que funciona. para mostrar que se a gente fizer alguma coisa estruturada, ele vai dar um, vai dar um resultado legal. Mas eu sou adepto a alimentação saudável mais voltada para para alimentos ricos em nutrientes, né? É, não sou nada contra carne essas coisas, mas eu acho que algumas carnes elas estão repletas de hormônios e outras coisas, tá? Então sim, esse foi um contexto geral, porque vai ter pessoa que vai olhar esse vídeo e vai falar, nossa, esse cara é maluco e sai criticando e tudo mais. Não é isso, tá? É, se não existir pessoas fazendo pesquisa, fazendo análise, dando uma informação clara, transparente, mostrando o dia a dia, mostrando as coisas, você vai ver muitos relatos é, é, parciais que te induzem a um caminho, de repente, que não é muito bom, tá bom? Então, é esse o objetivo, de novo, projeto Coisas de Maluco, terão outros... <risos> <risos> Se eu sobreviver, conta a história para vocês, Nós tá estamos aqui com 98.1, tá? 98.1 Foi a medida aqui segunda-feira, 98.1 Pega sempre ao lado Você escolhe o dedo que quiser, vai variando, né? Você tá apertadinha Vai sair um pouco de de sangue Você coloca a fitinha no aparelho, eu já limpei o dedo antes, tá, não pode limpar com álcool, é com água e sabão, tá, então você coloca aqui a gotona, que no meu caso é uma gotona de sangue, então tá, esse relógio ele está com a data errada, a horário errado, tá, agora na verdade, é, uma hora antes do que está marcado aqui Depois eu tenho que ajustar a hora Provavelmente ele estava ainda no horário de verão tá? Mas é, 88 Miligramas por decilitro Agora vamos pegar Algumas medidas importantes eu Não sei se está bom aí para vocês Mas, mas enfim eu Vou pegar principalmente aqui a circunferência ah, Da barriga tá? O abdômen aqui Está medindo Quase 94, tá? Vou segurar aqui especificamente, vamos chegar mais próximo. Quase 94, tá? Se eu, dependendo do seu respirar, né? Se eu abaixar aqui, quase 94. E com relação ao bíceps, por exemplo, eu tô com 43, 43 de bíceps frio, né? Não treinei nada. Então, 43 de, quase 44, né? Vou medir aqui 43, tá? 43 de bíceps, mais ou menos 43 e pouco, quase 44. Então essa é a medida aqui de, de bíceps. Se eu apertar um pouco mais o braço, vai para 44, se eu soltar um pouquinho, 43. Mas aqui, considero mais ou menos isso, tá? Oi, boa tarde. Esse é o primeiro dia. Duas horas eu desci aqui para academia essa semana. Eu estou fazendo um trabalho com o pessoal lá de fora, eles estão duas horas antes da gente. Então agora é a meio dia deles lá, eu aproveitei o horário do almoço. Como eu não vou comer, eu vim aqui para... como eu não vou ingerir calorias, eu vim aqui para academia. Estou fazendo uma caminhada leve, tá? Porque eu quero, quero ajudar na queima de gordura, né? Então, minha última refeição foi ontem às 9 horas. Agora, 2 e 10 é... Não estou sentindo nada, né? Uma... Por volta de uma hora eu tive fome, que eu tenho o costume de comer entre meio-dia e uma hora. É... Eu senti fome, eu acho que até pelo hábito, pelo costume. Mas eu tomei um pouco de água. Voltei a trabalhar e a sensação de fome já diminuiu bastante, não estou nem, nem percebendo muito isso. Eu vou ficar aqui uns 45 minutos, aí eu tomo banho, me troco de novo e, e volto para o trabalho. Ah, espero conseguir fazer essa esteira ao longo da semana e também a academia. Eu não costumo fazer treino Dois treinos, é claro Eu não tenho tempo pra isso, tá? Em geral, eu só faço treino à noite Por volta das 7, 8 horas da noite Depois do meu trabalho Mas essa semana, especificamente Eu vou dar uma ênfase aqui também No, no aeróbico Porque eu quero Além de fazer o aeróbico em jejum Eu quero ver, desculpa Além de fazer o, a dieta, né? Dieta cinco dias aí, assim, só tomando água, essas coisas. Eu quero ver se, adicionando um pouco, um exercício aí um pouco forte, né, queima calórica relativamente boa, é, se isso também tem algum impacto. Mesmo porque <risos> eu não pretendo fazer <risos> uma dieta de cinco dias tão cedo, né. Talvez uma, duas, no máximo três vezes por ano, mas eu vou dar um intervalão, né? Então, se eu simplesmente fizer a dieta agora e não fizer nada mais, eu não tenho dados para poder é, opinar, explicar. Então, eu vou colocar esse exercício, sim, com esse objetivo de ver, de sentir se eu tenho fraqueza, se tem alguma coisa nesse sentido. Acho que isso vai contribuir aí para o nosso estudo, para esse caso, né? Para a nossa análise,